Me diz que teve algum avanço. Já perdemos muito da ilha para aquele... Cromo. Pelo comportamento dessa amostra, não me surpreende. Nunca vi uma cena cinese tão acelerada. Opa! Tô começando a achar que isso aqui vai dar ruim. Ah! <risos> Sai daqui. Isso é. Não vai acabar assim. Integridade comprometida. Tem que ter um jeito de resolver isso. Aliar com a realidade: seis, cinco, nove.